Eu me chamo Sainara. Como trabalho da disciplina de matemática aplicada multimídia, foi proposta a recriação de um jogo da segunda geração de videogames. O jogo escolhido por mim foi Moon Patrol, lançado para o Atari 2600 em 1983. Nele, o jogador controla um veículo lunar, que enquanto faz sua patrulha pelo terreno da lua, começa a ser atacado por naves alienígenas. Seu objetivo é destruir os inimigos e conseguir ir o mais longe possível. Para ser capaz de sobreviver no jogo, algumas mecânicas de jogabilidade são estabelecidas. No modelo natural, o veículo consegue atirar na direção vertical. Dessa forma, ele consegue eliminar os aliens que atacam por cima, recebendo uma pontuação por cada nave inimiga destruída. Mas elas também atacarão o jogador com tiros, que irão destruir o veículo caso ele não desvie. O jogador também pode saltar para desviar dos obstáculos terrestres. A cada obstáculo ultrapassado, uma pontuação é adicionada, mas o veículo também é destruído se colidir com eles. Ele pode se mover para frente e para trás. Quando se move para trás, sua velocidade é reduzida e os obstáculos se movem mais lentamente em sua direção. Para representar o um modelo matemático, eu utilizei o plano cartesiano. O veículo inicia uma posição inicial, podendo ir para a direita ou para a esquerda no eixo X do plano. Os obstáculos e as naves também se movem no eixo X. Já os tiros se deslocam no eixo Y, sendo que as balas do veículo lunar são atiradas para cima e as dos inimigos são atiradas para baixo. Assim, também é possível representar o pulo do veículo, pois a posição dele é alterada na direção vertical e no sentido para cima, assim como ele também se deslocará para baixo, em ordem de aterrissar e retornar à sua posição inicial. Quanto ao modelo computacional, nós temos pedaços do programa, ou seja, funções, que representam a execução dessas mecânicas. Eu utilizei o Processing para implementar o jogo. Para as interações que o jogador pode fazer, há uma função que guarda todos os botões que são pressionados, transformando algumas variáveis em verdadeiras. Assim, elas podem ser verificadas na função de interações. Se forem verdadeiras, as ações irão ocorrer. Com os inimigos, não é muito diferente, porém, suas ações são automatizadas e independem da interação do jogador. E esse é o resultado da recriação de Moon Patrol. No jogo original, o veículo conta com dois canhões de tiro, um vertical e outro horizontal. Porém, na minha adaptação, optei por deixá-lo apenas com vertical. Como só há um tipo de obstáculo terrestre, não ficaria muito equilibrado se o jogador pudesse destruí-lo. Isso iria inutilizar a mecânica de pular. É isso, muito obrigada e até mais!